Gente, muita gente me pergunta por onde eu devo começar no Photoshop para ser um profissional. O que muitas vezes diferencia um profissional do amador é a forma que ele seleciona. Então eu preparei uma aula especial para vocês de PENTU, para você ser um mestre em seleções perfeitas. Então vem comigo. Gente, eu estou com a mortícia aqui. Qual que é o, objet o objetivo dessa aula? O objetivo é a gente fazer uma seleção perfeita. Então antes eu quero mostrar para vocês é, as ferramentas básicas, qual o raciocínio da ferramenta. Eu peguei a ferramenta zoom, arrasto, aproximei, barra de espaço do zoom. Vou pegar o P do Pen Tool, que é a caneta, e vou começar por aqui. Eu vou clicar uma vez, a segunda vez e a terceira vez. Antes de começar, eu tenho que observar se ele está nesse modo aqui, Combine Shapes. E outra coisa que a gente tem que olhar é se está no modo patch, que a gente vai usar basicamente no patch. Está tudo certinho, então a gente continua recapitulando. Cliquei uma vez, a segunda vez, a terceira vez. O que, que eu vou fazer? Eu venho na Convert Point Tool e converto essa curva em reta. Essa é a essência. Se você entende onde você tem que colocar os nós, agora fica muito mais fácil o trabalho. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta Pen Tool... E vou fazer a minha seleção. Arrasto. Barra de espaço. Continuo. Tá? Observa que é o mesmo caminho. A mesma lógica do triângulo. Aqui tem uma mudança. Tá? Que eu tenho. Aperto Alt. Ó, porque se eu não apertar. Ele continua a tendência dessa reta aqui. Então aperto Alt para transformar. Essa aresta em reta. E continuo. E aqui ó eu arrasto um pouquinho. Arrasto, barra de espaço e continuo a minha seleção. Eu uso muito a barra de espaço porque a barra de espaço é a navegação na tela. Tá? Vou continuar aqui. Arrasto. É um pouco curvada, por isso que eu arrasto. Como se eu tivesse feito aquela opção e depois encurvado. Tá? Estou exagerando aqui, que o braço meio que entra. Então o que eu faço? Eu dei Ctrl Z, Ctrl Z. Eu arrasto. Fechei. E agora, está vendo isso aqui? Ó? Eu vou tirar essa capa nesse caso aqui tá para a composição que eu quero eu vou fazer depois no próximo aula nossa eu vou fazer um uma peça então aqui ó, eu vou desenhar vou inventar a silhueta dela baseada no que tem que depois eu preencho de preto apesar de ter um corte ali depois eu vou cortar aqui ó vou continuar arrastei arrastei eu vou cortar aqui, que eu vou encaixar um plano americano na composição que eu vou fazer. Eu não preciso dela inteira. Aqui, ó, arrastei, alt, cliquei. Gente, seguinte. Eu cheguei nessa etapa, agora eu tenho que subtrair essa parte. Aqui entra aquela etapa que eu tinha falado do do patch, né? do formato que a gente tem que observar eu estou com o patch aqui o que eu tenho que fazer agora? eu tenho que ir no modo subtract, porque? eu quero tirar essa minha parte da seleção para quem mexe no Illustrator, é como se fosse aquele soldar a parar a interseção, a ferramenta é a mesma eu apertei o alt aqui para converter a ferramenta é a mesma só que é... aqui funciona um pouquinho diferente então se eu selecionar aparentemente, eu vou vir no patch aqui, aparentemente a gente tem a mesma coisa se eu clicar no patch aqui, ó, desmarquei e clico nele e mandar carregar a seleção, Load Patch As Selection, ele subtrai aquela parte. O que, que eu posso fazer para sintetizar? Eu clico no Work Patch e coloco aqui, ó, Merge Shape Components. Ele sintetiza, ele simplifica. Então essa é a seleção que eu preciso para continuar meu trabalho. Vamos ver a seleção. Para carregar, fazer um patch virar a seleção, eu carrego aqui Patch S Selection, Load Patch Selection, ou aperto CTRL e clico em cima da camada. Com a camada selecionada, eu venho aqui no background e dou um CTRL J. O que, que eu fiz? Quando eu dei CTRL J, é um atalho do CTRL C CTRL V, como se fosse um CTRL C, CTRL V. Tirei, eu tenho a seleção que eu quero. Tá? É, eu gosto, agora vai vir a parte de detalhe que a gente pode utilizar para poder melhorar. Eu vou pegar o, a, o meu baldinho, eu vou apertar o G aqui, que é o, é o Paint Bucket ou o Gradiente. Lembrando que toda vez que eu tiver uma setinha, tem algumas opções dele. Eu gosto de pegar o Paint Bucket e colocar numa cor diferente. Por quê? Porque ele me facilita eu ver os erros da seleção. Vou dar o zoom e aí eu poderia ver aqui, ó, gente, procurar erro. Estou dando Ctrl H para subir, posso procurar erro na seleção. A seleção está muito bem feita. Tá? essa seleção aqui ó tá sem erro mas vou passar um macete mágico aqui para vocês aqui que eu utilizo quando você tiver por exemplo vou fazer um errinho aqui que essa seleção tá bem feita mesmo é difícil uma seleção tão bem feita vou fazer um errinho aqui que você pode é, que você que pode acontecer uma coisa às vezes você deixa um branquinho a gente não tem que ficar estressado porque tá com tá com um branquinho por exemplo Ou tá com alguma coisa esse branco aqui, vamos dizer que você pegou e sobrou um pedaço de um céu, alguma coisa assim, a gente não tem que apavorar. Eu vou fazer esses dois virarem uma camada só, eu dei um selecionei os dois, dei um Ctrl E, por quê? Porque esse é o aspecto de algum erro. Você colocou o verdinho, tá? eu não tinha errado, mas aí ficou esse extra aqui, esse branquinho do fundo, alguma coisa assim. Você dá o um zoom nele, vem no objeto e dá um lock transparente pixels. Pega o clone stamp, o nosso carimbinho, diminui o tamanho do size dele e aperto o alt aqui ó só que com um tamanho maiorzinho isso menor vou pegar a bolinha vai mostrando e vou colocar 10 aqui alt eu venho aqui ó. aperto alt e continuo aqui CTRL menos tá então esse é o macete aqui ó esse esse é o macete para você ter é, para você fazer para corrigir a imperfeição quando você tiver que funciona e fica nota 10, tá? Vamos continuar.